Oi povo, tudo bom? Eu sou a Via, tenho 23 anos e escrever sempre foi a minha melhor forma de externar os meus sentimentos. E foi por isso que eu criei o blog lá em 2011. Eu já gostava de ler sobre beleza e com o blog eu passei a consumir mais ainda esse tipo de conteúdo. Logo eu estava dando dicas para minhas amigas, conhecendo produtos novos e inventando art. O blog ficou pequeno demais, limitado demais e eu vim parar aqui no YouTube. Lá no começo eu tinha muita vergonha, aparelho fixo e falava super baixinho pra ninguém da casa me estar gravando. Eu estava tudo no Movie Maker e me virava com o que eu tinha. E aí tu me pergunta por que, que eu tô te contando tudo isso. Simples, porque eu tô participando do desafio Melius 2. O Melius é o maior plataforma de cashback do Brasil. Isso significa que... Comprando nas lojas parceiras, a gente ganha parte do valor gasto de volta. E, gente, é dinheiro de verdade. As lojas pagam para o Melius para anunciar nele e ele divide parte desse dinheiro com a gente. E o mais legal, a gente não paga nada para usar a plataforma e nem para sacar o dinheiro. O Melius está buscando a nova estrela do YouTube e é óbvio que eu não ia ficar de fora dessa competição. Eu preciso da ajuda de vocês para votarem em mim. O link vai estar tá aqui no box de informação. Então compartilha com todo mundo e me ajuda, por favor. Nessas próximas semanas vai ter muito conteúdo legal aqui no canal, então já te inscreve pra não perder nada. Um beijo e até a próxima. Tchau!